Magali. A Magali, mostra Magali A roxinha dela, que gacinho. Vou, <risos> vou tomar banho, neném? Vai tomar banho com a Maria? Oi oh. oh, gente, que gacinho 35 dias, Magali Vamos lá, a Lara já tomou banho, agora é a Magali Primeiro banho da Magali Vamos ver como é que ela vai reagir com a água Oh, até que ela ficou quietinha, né? A outra chorou Ó, oh, comecei a chorar fala. Esse shampoo é pra filhotes, tá, gente? É bom secar com o um secador Hoje tá muito quente, então Tá bem, gente, né? Olha aí é tão o mundo dando uma galinha <risos> Hum, <risos> hum. É, é pinche zero, gente Foi, que é gracinha Tá todo mundo chorando Tá chidiano a gente Ah, tá dando bom você ficar limpinha Cheirosinha Daqui a pouco você vai pra casa Esse tá com um dente, gente, grandão Não vai demorar de desmamar, né? tá comendo ração Né, neném? A Maria É Tem um vídeo que eu fiz deles, coloquei aí. Eles, eles dormiam dentro da, da vazeira de ração. Deixa eu né, bebê? Oh, oh, oh. Ia é ficar cheirosa, é né, bebê? Fica cheirosa, né bebê? Olha que gracinha, gente. Olha assim, gracinha. É. Eles estranham a água, né? água que <risos> tá quente. Estamos... Ela tá quentinha. É porque é a primeira vez estranha mesmo. Pinipinha, tá cheirosa seca, agora. Secar com um secador. Isso, agora vai secar o um secador. Um Calma, gente. A mamãe tá ajudando a secar, gente. A mamãe tá ajudando a secar. Olha que ela tá. Oh.